Hoje o IE começa com uma grande novidade. O tema, como a gente falou hoje, não é um tema que a gente foi buscar nas obras básicas, que a gente foi buscar em outras obras. A gente foi nessas obras pra estudar, para conhecer um pouco mais sobre, mas veio de vocês. Pois é, o IE, no final de cada vídeo, pede para vocês mandarem suas dúvidas, seus questionamentos, e nós recebemos, de uma pessoa que assiste os nossos vídeos, algumas perguntas sobre homossexualidade. Exato. Homossexualidade. Tô brincando. Homossexualidade. E aí, foram três perguntas e o nosso vídeo de hoje vai ser baseado nelas. Então, o Tiago falou que a gente não, não, não tá, vai falar de uma obra específica, mas nós are, estudamos nas obras também, em livros de que nós conhecemos e que depois a gente vai colocar aqui no vídeo ou se não na descrição do vídeo, para vocês estarem pesquisando. E, e chegamos à conclusão de falar para vocês o que nós achamos. Exatamente. Com base nos nossos estudos das obras básicas, de obras de outros autores, nós... É, desenvolvemos uma opinião Um pensamento que é comum a todos Que trabalham aqui junto com a gente no IE E a gente vai explicitar esse pensamento Que a gente acredita que condiz com o que a doutrina diz E a primeira pergunta que a gente recebeu Dentro das três foi a seguinte Ah, Natália, IE Eu tenho um amigo gay, entendeu? E ele queria saber se a gente vem, Se a gente reencarna com essa programação de ser heterossexual ou homossexual. Me responde, por favor. Antes de responder, para quem não conhece ou não lembra, reencarnação é o processo no qual o espírito volta à vida material sucessivas vezes. Algumas vezes ele pode programar essa reencarnação. Outras não. Pois bem, nós fomos atrás, nós estudamos, nós olhamos e o nosso pensamento a respeito disso, o nosso pensamento a respeito disso, é que não importa se o espírito reencarna como homem, como mulher, como hétero, como homossexual, como assexuado, o que importa é a qualidade das experiências que ele vai fazer estando em tal ou qual condição. Lembrando que é, tem muita gente que acha, ah, o Tiago veio muitas encarnações sendo homem, então ele vai chegar numa reencarnação que ele vier como mulher e vai gostar, então, de mulheres? Não, sabemos. Então, as causas da reencarnação como homossexual, como bissexual, vão ser as mais variadas. Né? E a gente não tem como afirmar que, categoricamente, sempre vai acontecer porque o cara veio tantas vezes como mulher, a mulher veio tantas vezes como homem em vidas passadas. A gente não sabe. Cada espírito é uma individualidade que tem, na soma das experiências, o resultado da sua personalidade, do seu jeito de ser. Então, a gente não tem uma receita pronta de como se nasce um homossexual. A gente tem a receita que diz que, como espírita e como espíritos em evolução, a gente tem que buscar a nossa melhora independente da nossa condição sexual. É bom lembrar que a gente vem do hétero, homem bissexual, é, nas, nas encarnações, se você vem em uma dessas condições, é porque você tem que passar por car provas características de cada condição. Exatamente. Assim como a gente decide se vai vir no sexo masculino ou no sexo feminino, para ver e para passar por provas que cada um desses gêneros, eles, eles, uh, exatamente, eles atribuem, eles proporcionam para gente. É, mas também tem tá um negócio lá de bis... Bis... <risos> a... Bissexualidade psíquica. Isso. O que, que é isso? Então, a bissexualidade psíquica é porque o espírito ele não tem sexo. Então quando a gente reencarna, ninguém é 100% homem ou 100% mulher. A pessoa pode tender mais para um lado ou para o outro. Então, não é porque uma menina tem mais características masculinas que quer dizer que ela é homossexual ou vice-versa. Cada um tem as suas tendências aí para, para alguma das esferas, dos extremos. Exatamente. E algumas das obras que a gente estudou, elas dizem que nós, seres humanos, não estamos em nenhum desses extremos, porque esses extremos são uh, extremos que denotam uma pouca evolução, então assim, a gente já passou dessa fase, a gente já está numa fase um pouco mais próxima do centro, que é, uh, o centro seria, na verdade, o ponto onde as características masculinas e femininas não são tão mais importantes quanto o que a gente faz delas, quanto as nossas uh, aptidões pessoais, quanto as nossas características. E lembrando, também acho que vale ressaltar, pelas obras que a gente lê, que tem conhecimento, nos mundos mais evoluídos, essa questão de, do sexo, do feminino e masculino, nem existe mais. Então não é algo que a gente precise ficar entrando em discussão ou algo que, que tenha tanto poder assim, para criar tanta, tanta crise ou tanta, tanto choque entre a sociedade. Na nossa, opinião, na nossa é. opinião, a gente sabe que tem gente que fala, ah, mas o espírito tal se apresenta como homem, como mulher, mas é uma forma que o espírito escolhe se apresentar, porque até para ele ser reconhecido como ele foi na última encarnação, e tudo é. isso. Não é porque ele é obrigado a aparecer daquele jeito que ele vai ser mulher ou homem para sempre. A nossa segunda pergunta diz respeito a dois pontos. Então, Natália, o meu amigo continua com um problema, assim, ele hum. se aceita, sabe o que ele faz, não é errado, mas ele tem uma certa dúvida sobre como é que eu vou chegar pra minha família e vou falar isso. Porque tem gente que não aceita, minha família, tá, não sei, eu, eu, eu, eu choco meu pai, choco minha mãe, e, mas eu não sei o que, que eu faço, eu fico, se, eu fico, se eu fico, se eu vou, não sei se eu vou, se fico, não sei se fico, se vou. Uma pergunta difícil, né? Porque cada família, ela tem um jeito, ela tem um pensamento, ela tem uma crença, um... Primeiro, a família vem junta e vem na programação reencarnatória debaixo do mesmo teto para estar tá passando por provas juntos, para evoluírem juntos. Então, eu no, nós, Guié, achamos interessante que você abra a sua homossexualidade, os seus medos, as suas vitórias para a sua família, para que juntos vocês possam passar por isso. Claro que não com todas as famílias, e a gente precisa ter consciência disso, e você também precisa ter consciência do tipo de família com a qual você coexiste, é, que a gente não pode sempre se assumir e fazer isso, a gente vai estudar o contexto familiar que a gente está e vai ver, porque muitas vezes isso pode ser mais prejudicial do que uh, saudável no contexto familiar de vocês. Até porque, Thiago, ninguém nasce heterossexual ou homossexual, eu sou heterossexual. Uhum. Eu não cheguei pra minha sim. mãe quando eu tinha 15 anos, que eu comecei a namorar, vamos colocar assim, cheguei, olha mãe, eu sou heterossexual, você me aceita assim? Não falei isso. Então, se você sabe que seus pais, de repente, não vão aceitar que vai ferir muito sua família, alguma coisa, vive sua vida normalmente. Não precisa chegar pra eles pra poder falar alguma coisa que você é homossexual ou se eles vão te aceitar nessa condição. Lembrando que cada família é de um jeito e é muito difícil a gente estar tá falando da forma que você deve agir na sua casa. Mas analisa o que a gente está falando e vê o que, que encaixa no seu contexto, né? É, às vezes a gente tem também casos de gente que não mora com os pais, que mora com a avó e tudo isso. E por é. ser mais velho, prefere omitir essa informação porque a relação sempre foi boa e tra... às vezes uma... uma e às vezes uma informação dessa muitas vezes poderia trazer um prejuízo a essa relação por causa da diferença entre gerações e tudo isso. Então, o ideal a se fazer é estudar o contexto em que se está pra não ferir e nem né, é, prejudicar a relação familiar que existe. E tem outra coisa também tia, que eu já escutei, é uma amiga minha até que ela era homossexual, que ela falou, ela demorou muito tempo pra se aceitar, pra saber o que ela realmente queria, pra saber que aquilo ali não era errado, que ela podia ter, ter, ter aquela condição, e quando ela chegou e falou com os pais, a reação deles foi difícil. Foi ao contrário do que ela esperava. Ela tirou o peso que tinha nela e passou para os pais. E aí tá que você, homossexual, que quer expor isso para seus pais, tem que ter a paciência e a sabedoria de que eles vão ter o tempo deles para poder gerir aquilo, para poder... Compreender e aceitar, assim como você também levou um tempo para compreender e aceitar o que acontecia com você mesmo. Então, aqueles que te amam também precisam desse tempo e a gente precisa entender isso. E aí vai um recadinho para os pais que assistem e gostam tanto deste canal e é que nós fazemos e editamos e divulgamos para vocês. O seu filho não nasce com sexo definido. Então, não suponha que ele será heterossexual e ficará com menininhas por nascer menino nem que ela, que ela será heterossexual e ficará com menininhos por nascer menina. A gente tem que lembrar que os filhos que nós assumimos como nossos são empréstimos de Deus para que nós possamos guiá-los na senda do bem. E a senda do bem é nos comportar bem, é cuidar de, das pessoas com as quais a gente se relaciona e não exigir que a pessoa tenha um comportamento simplesmente pelo gênero que ela é, tem nessa encarnação. A gente precisa amar aqueles que estão conosco, assim como nós nos amamos. E a terceira pergunta que nós recebemos foi a seguinte. passou Passei pela minha autoaceitação, Já passei pelos meus pais E agora a sociedade Como que eu faço com isso? Bom, então a gente conseguiu passar Pela fase de autoaceitação, Que é o uhum. momento onde você se aceita uhum. E compreende que o que você faz não é errado A gente conseguiu passar Pelo âmbito familiar, né? Que você consegue compartilhar com seus pais Ou então escolhe deixar isso é, mais interno Mas de forma que isso não prejudique a Sua relação familiar uhum. E agora a gente chega fora de casa, que é a sociedade, e muitas vezes a sociedade onde a gente coexiste, onde a gente habita, ela já tem padrões pré-estabelecidos, no Nós caso... são a maioria não, não, não é boa. A maioria desses padrões não contempla toda a sociedade, de forma que uma pessoa que se encontra fora desses padrões, pode se achar excluída, pode de fato ser excluída por não se encaixar é, nesses padrões, e aí o gay ou homossexual às vezes tem dificuldades em se aceitar também por causa disso. Ser então, tipo, é minoria também, né? Exatamente. Porque, por exemplo, se eu sou gay eu sei que uma sociedade ela é machista, ela é centrada na no heterossexuali... no heterossexualidade... Quase que eu errei. É... E aí, como é que eu me assumo? Como é que eu sou eu mesmo nessa sociedade? Muitas vezes a gente tem esse problema. Mas a gente precisa lembrar que a sociedade, assim como os nossos pais, ela está em desenvolvimento e precisa, sim, de um tempo também para mudar e para aceitar a, a presença de pessoas que não são o padrão. E a gente pode dar exemplo dos exemplo dos negros que antes eles eram escravizados, eram como se fossem animais e hoje eles, pela grande maioria da sociedade, graças a Deus, eles já são respeitados como iguais e que realmente são iguais. Então a mesma coisa dos gays. São lutas que a gente vê acontecendo é, historicamente Então dos negros, das mulheres, agora dos gays A gente não sabe o que vai ser no futuro Não sei, dos ETs, não sabemos Então a gente vai... o importante é que nós respeitemos para sermos respeitados Então se eu sou heterossexual, faço parte da sociedade heteronormativa, normativa Que não quero aceitar Bom, não quero aceitar por quê, gente? Nós temos que aceitar, a gente precisa trabalhar isso pra gente Porque é o que o Espiritismo nos diz. Nós queremos ser pessoas melhores nós trabalhamos isso e se eu sou homossexual e quero me inserir nessa sociedade, se eu sei que isso não vai me fazer mal, eu devo sim me expressar, é, devo sim me colocar, mas também sem querer chocar a sociedade, porque aí a gente volta na questão da intenção que a gente já deve ter falado vários vídeos atrás. pra trás. Qual é a intenção? Com qual é a intenção eu tô fazendo isso? É para tornar a sociedade melhor, mais igualitária ou é para chocar mesmo porque eu acho que eles têm mais a que se acostumar mesmo com a minha presença, entendeu? A gente tem que pensar. E eu acho assim que a dúvida da, da pessoa que mandou pra gente foi como que ela vai é, se expor para a sociedade. E a gente do IE, conversando, nas nossas reuniões, a gente chegou à seguinte conclusão. Comece primeiro com as pessoas que você sabe que te ama. Comece pelos seus amigos, na escola, na faculdade, no seu bairro. Deixa eles irem percebendo com o tempo que você é, conversa com eles, expõe qual a sua opção sexual, sua condição sexual e assim você vai perceber o amor deles, você vai ver que aquilo vai se tornar normal no seu dia a dia e automaticamente aquilo vai se espalhar, se projetar como se não fosse nenhum tabu, nenhuma coisa difícil. Exatamente. Através dessas relações você se fortalece para se colocar e para se aceitar melhor perante você mesmo, sua família e até a sua sociedade. Até porque, Thiago, é... a opinião das pessoas nunca vão ser iguais. Sempre vai ter alguém que vai pensar diferente de você, vai agir diferente, então o que importa? Você. Você tá bem com você? Tá bem com sua família? Tá bem com seus amigos? Tá é vivendo lugar. sua vida normal? Então continua assim, cara. Então, é certo, é não fica preocupado com ninguém, não. Bom, legal. Essas foram as três perguntas que a gente recebeu aqui, do amigo de uma pessoa. É... E aí, a gente terminou de respondê-las, mas o tempo tá acabando e não deu tempo de falar de um monte de coisa que também envolve essa questão de gênero, que envolve essa questão de é, condição sexual, que a gente não falou sobre relacionamento, a gente não falou sobre um monte de coisa. A gente falou nada. Exatamente. Se vocês tiverem dúvidas sobre esses assuntos, coloquem nos comentários, mandem mensagens pra gente no Facebook que a gente vai fazer próximos vídeos também baseados neles. E é muito melhor a gente do IE estar tá fazendo uma coisa, um vídeo baseado nas perguntas de vocês do que a gente fazer uma temática onde a gente sabe todo mundo tem muita dúvida mas não é diretamente de vocês pra gente. Então pode mandar, pode perguntar para o individual, para a página individual de cada um ou para o próprio IE que quem tiver lá vai responder e vai fazer um vídeo com muito carinho pra vocês. Exatamente. Então, enquanto você curte, compartilha e comenta, a gente lembra que homossexualismo é uma palavra que caiu em desuso há algum tempo já. muito tempo já. Então, seja você, por algum acaso, estiver conversando sobre isso, entrar numa discussão, estiver numa palestra, alguma coisa, não use essa palavra, a não ser que seja para explicar que ela não é mais usada, porque o sufixo "-ismo", é, no contexto de saúde, significa doença. E homossexualidade não é mais considerada doença há alguns anos já. O termo correto é homossexualidade, não homossexualismo. Pegou? Peguei. Então, curtam, compartilhem, comentem esse vídeo. E nos vemos no próximo IEVT. Yeah! yeah! E nós nos vemos no próximo IAVT. Yeah! <risos> é isso aí! Yeah! Então, assim, nós nos vemos no próximo IAVT! Então, nos vemos no próximo IAVT! Yeah! Tá yeah. <risos> engraçado, eu gostei disso! Perdão!